Salve pessoal, que é tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam escapando. Hoje nós vamos comentar sobre um festival, o Favela Fake, beleza? Assim o nomeei, porque hoje em dia você tá ligado como que tá o bagulho na quebrada, né mano? Se você falar os nomes real dos bagulhos, se você falar a situação real, você pode ser até levado pras ideias, né? Famoso sessão de conselho. Então, como eu sou um cara que tem um projeto social também, e não quero, vamos dizer assim, é, prejudicar ninguém, certo? Porque muitas vezes as pessoas chamam a gente para essas ideias Quem perde são essas pessoas também, entendeu? O bagulho não é, o mundo não é cíclico e reto dentro da quebrada também não Beleza? Então nós vamos falar um pouquinho é, de projeto social Vamos falar um pouquinho desses é, tipos de atitude, beleza? E espero que vocês compreendam aí, se for um pouco cifrado, beleza? Tamo junto Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez aí e, mano, eu posso falar a partir da minha experiência, né, dentro de Projeto Social, eu já tenho 20 anos dentro de um projeto, só o Interferência vai completar 18. Antes do Interferência, eu ajudei o Periferia Ativa a criar o Periferia Ativa, né, que é o projeto lá da Doaço de Godoy, junto com o Negredo, com o Mano Brau e tal. Então a gente fez a Biblioteca Exodus, fez um espaço de leitura embaixo, né, que é esse espaço aí que depois virou rádio em cima, era para virar uma rádio, aí virou é, um estúdio também. Bom, e aí depois eu vim pra minha quebrada, que tava pedindo muito, falando, meu, e aqui, e aqui, e eu falei, puta, vou ter que montar um projeto aqui, e aí eu pensei no Interferência, que é o nome, é, o Interferência é o nome do programa que eu tinha de entrevistas, né, antes de existir essas modas do podcast, eu já tinha um programa de entrevistas lá no bar do Saldanha, no centro do Capão, junto com o Ricardo Seco, né, e ali eu montei um, um projeto de entrevista filmado tudo da hora tudo e passava na TV Cultura então você pode buscar aí interferência que você vai ver o programa e aí daí eu pensei em fazer um projeto porque eu falei meu seria da hora ter um nome interferência interferir na vida das pessoas beleza é, dentro dessa situação né hoje o que a gente está vendo a gente está vendo uma disputa né quase de territórios aí que você equivale muito de repente aos caras do tráfico que faz essas disputas de território por quem comanda qual território, por cara mostrar números, né? Algumas instituições querem mostrar números, de falar, não, a gente tem tal território, tal lugar, a gente está em tal lugar, enquanto a gente está tentando lutar por vida, né? Então, dentro da minha ONG, eu tenho 87 crianças hoje, né? Já chegou a 120, mas a gente não deu conta de alimentar todo mundo, de dar aula para todo mundo. Então, do ano passado para cá, a gente tem uns 87, 88, sempre varia um pouco. Tem uma fila de espera de mais de mil crianças querendo entrar no projeto e a gente não tem como é, para todo mundo. Temos nove professores remunerados, temos uma cozinheira remunerada, temos um bazar remunerado, tudo certinho. Eu sempre falo, o único voluntário lá que tem que ser voluntário sou eu. né Agora tem o tio da bateria também que é voluntário, tem o tio do TI também que insistiu para ser voluntário. Então a, a equipe de voluntário cresceu. Mas eu também sou voluntário lá desde então, porque é, dentro da, do Estatuto Nosso, a, quem dirige o projeto não pode receber nada também. tá ligado E eu também nunca quis receber nada, além dos 87 abraços que eu ganho, quando eu vou lá sempre. É, eu, inclusive, que eu terminando esse vídeo, eu tô indo para lá também. É, então, assim, enquanto a gente tá mudando vidas, adaptando as pessoas, lutando com as pessoas, sendo mudado também pelas pessoas, porque se eu falar para você que a gente só muda vidas, não é mudado, é mentira. Eu também sou impactado todo dia no projeto, tá ligado? Todo dia acontece uma coisa de vivência nova que deixa a gente, assim, com um aprendizado muito, muito alto, tá ligado? Em lidar com essas situações. Não foi um sonho para mim, eu não queria ser é, dono de projeto nenhum, eu não queria trabalhar em projeto nenhum, ter essa responsabilidade toda imensa, que é uma responsabilidade gigante. Se entra uma farpa no dedo de uma criança que já entrou, a, a culpa é sua, tá ligado? <risos> Se quebra um braço que já quebrou, inclusive, quando foi numa viagem, que não era nem no nosso projeto, e aí a responsabilidade é sua, você tem que ir lá no pai, levar, falar, ó, que, só quebrou um braço no projeto nosso, estando com a gente, embora... Tava em outro projeto, né? Mas tudo bem. É, um dia a gente fala mais sobre isso. Agora o que a gente está vendo? A gente está vendo um, uma situação que eu acho, na minha opinião, tá? Posso estar errado também. Eu acho muito ruim. É, alguns, algumas pessoas que têm anos e anos de projeto vão lá abaixar a cabeça para poder participar de uma coisa que é fake. Que é feita num ambiente que não é a quebrada, certo? A primeira coisa que eu questiono nisso é que não é feito na quebrada, ah, mas os empresários vão lá, não vão vir aí na favela e tal. Então a nossa luta de ter... É, como que não pode um empresário vir aqui se o empresário usufrui daqui? Se os meios de produção muitas vezes estão aqui, se os meios de exploração estão aqui, a gente está sendo explorado pelos caras aqui, e aí na hora de vir olhar um projeto, olhar uma verdade que a gente faz, não pode vir aqui, tem que ser na porta do cara. Então esse tipo de facilitação eu nunca dei, certo? Nunca, nunca gostei de fazer. E os caras fizeram, né, mano? Então junta um monte de gente que pega busão. Que, porra, eu montei o um podcast aqui também por isso. Eu montei a loja da Onda Sua aqui na quebrada por isso. para não ter. Até a editora, tudo que a gente fez foi na quebrada, para não ter que se sujeitar à verdade dos caras, tá ligado? A verdade é a nossa. Nós não estamos lutando pela nossa verdade. Ah, mas a verdade é dúbia, é um ponto de vista. Tá, mas é a nossa. Então eu acho que o cara tem que vir para cá ver a realidade. Ser impactado pela realidade, falar, porra, eu posso fortalecer isso de algum jeito. Eu também tenho responsabilidade com isso. Agora, a gente ir para lá, mano, tá ligado? Perto da elite, montar um bagulho, montar uma estrutura para poder levar os nossos para lá, para poder os caras verem e falar, ah, esses aqui eu acho legal, aquele não, aquele eu apoio, aquele não, entendeu? E quando dá o lugar de fala para elite, aí é pior, mano. Você vai lá ver a coisa de um cara bilionário, dono de empresa de bebida, certo? O que, que você vai saber numa palestra de, sobre periferia com o um cara dono de bebida? O cara que ajuda a explorar e matar as pessoas na quebrada, tá ligado? Aí a outra palestra, você vai lá para poder ver um apresentador de televisão que não soma nada no seu cotidiano, que manda as pessoas se equilibrar e sim, eu já tive meus problemas com ele, para mim já tá resolvido. Mas não deixo de criticar, porque na verdade... Tá resolvido da minha parte, né, mano? Eu me libertei disso aí. Mas não deixa de o cara ter um histórico de fazer os outros se equilibrar pra poder ter algum ganho financeiro perante a TV, certo? Não deixa de estar do outro lado da elite também. Então a gente também não pode ser doce mel, não, mano. Tem que ser real. Não devo nada também. Nunca me fortaleceu em nada. Não devo nenhum tostão. Então, assim, pelo contrário, né? Eu fui até preso pelo bagulho. Então, aí tá um apresentador de televisão falando também sobre quebrada. Alguns pseudos artistas domesticados Certo, fazendo show, fazendo evento, domesticado mesmo, mano. Tá ligado? Alguns escritores domesticados, beleza. Porque tem o um cara quebrado a raiz mesmo que não se domestic, e tem o um cara que fica domesticado, mano. Tá ligado? Que aprende que o bagulho tá, tá, tá mamão, vou ficar pro outro lado mesmo. Tranquilo, lindo e elegante, beleza. Se você quer também, da hora, pode ficar pra lá, não tem problema. Como diz meu parceiro Dexter, né? Lindo e elegante, não tem problema, entendeu? Agora, tem, tem gente que vai pensar diferente. Pensar diferente, viado, não é crime, tá ligado? Pensar diferente não é motivo de você chamar nas ideias. Pensar diferente não é motivo de vocês tentar matar a gente, entendeu? De tentar E matar pela invisibilidade, que é pior, tá ligado? Como eu já tô nesse processo, a minha, o meu projeto social ele vive de poucos parceiros da quebrada, tá ligado? E mais de gente do Apoia-se, que são vocês que vê meu vídeo, que, que faz a minha caminhada, tá ligado? Eu sempre fui liberto dessas fitas. Eu não tô preso a... Se você olhar que nem você olha nesses projetos aí, nesse, nesse espaço que os cara fez pra receber os boys, o cara apresenta o espaço, entra lá na página dos caras, o cara entra no espaço, só patrocínio atrás, mano. E o cara vem falar de favela, tá ligado? Os cara, os cara fez um desfile é, no, no dia do evento que, mano, uma marca de elite vestindo as minas da quebrada, tá ligado? E o que, que a favela ganha com isso? Aí é o mote desse vídeo. O que, que a favela ganha com isso de verdade, mano? Tirando um humano ou outro, ou uma mina ou outra que foi lá E conseguiu se envolver em mais um projeto Da hora, boa sorte Não é com vocês que eu tô, tô triste Não é com vocês que eu tô falando, entendeu? Vocês estão buscando a de vocês Porque eu sei que o desespero é foda também E eu sei que às vezes o nosso proativo De fazer a revolução daqui de dentro é mais difícil Eu entendo também, não é com vocês que eu tô com um problema não Meu problema é Por que que tá chamando um monte de gente representativa da quebrada Um monte de sarau foda, um monte de artista foda Tá ligado? Um monte de escritor foda, porque, um monte de grafiteiro foda e não tá pagando. Nem isso vocês querem, porque vocês estão dando espaço pra divulgação. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, mano. Vocês vieram organizando a parada toda, vocês vieram tomando o, o bagulho todo, vieram de outro estado pra tomar o bagulho e organizar. Por que, que vocês não começam a legitimar os artistas? Hã? Já que vocês querem ser tipo o, o organizador da parada. Já, já faz direito. Faz que nem eu faço. Eu faço a camiseta na minha marca e eu pago o artista, tá ligado? Por que, que o artista da quebrada não merece receber? Ele tem que trocar por divulgação. Vocês acham que ele abre a geladeira dele tá escrito divulgação? Vocês acha que quando ele vai no tanque de gasolina lá, tá escrito divulgação, no lugar da gasolina? Vocês acham que quando o cara pagar um convênio pra mãe dele? Ou, ou mesmo um hospital particular aí, porque o convênio não cobre porra nenhuma, tá ligado? Ou precisar ir no SUS, pegar um táxi. Você acha que vai estar escrito divulgação na, na, na nota em vez de dinheiro? Entendeu? Então, faz favor, mano, já começa direito. Vocês querem agora expandir o bagulho e montar em todos os estados? Da hora! Ó o capitalismo escalando. Ó, usando a quebrada com mote capitalista para escalar a, a, a coisa linda do empreendedorismo. Da hora, tá ligado? Agora, tudo isso que vocês estão fazendo e começa na base, não pagando os artistas, mano, vocês estão de brincadeira comigo, mano estão de... Eu não imaginava isso, quando os artistas começaram a me ligar Falar, mano, você não entendeu Eu tô indo lá, não tô recebendo nada Ô, oh, você não entendeu, eu não tô indo lá Porque eu não vou receber nada, nem a condução Nem o da condução Aí eu falei, não, vocês estão de brincadeira, mano É sério? Porque eu achei ainda que alguns artistas estavam aceitando para poder receber uma quirela, eu entendo Eu entendo, mano, tá ligado? Porque eu também já fui desses também eu falei, Pô, eu preciso ir para Santos, preciso para pra tal lugar, vou participar Ferreira, esse evento aqui não é tão da hora Mano, os caras estão tá me pagando, mano esse dinheiro vai direto para minhas compras, esse dinheiro vai direto para minha mãe, esse dinheiro vai para o convênio do meu pai. Eu entendo, vai direto para o meu projeto, eu preciso tocar o projeto. As crianças não vão ter o que comer amanhã se eu não fizer essa palestra. Então eu entendo, certo? Agora dizer que os caras não é nem remunerado, vocês estão de brincadeira, mano. Vocês estão organizando, vocês estão pegando patrocínio e esse dinheiro fica como? Eu também não sou tesoureiro, quero cuidar do dinheiro de ninguém. Problema seus. Mas ninguém é otário também, né, mano? Ninguém é otário também não, né, mano? Tudo bagulho tem patrocínio, tem marca... Tem vídeo para ir para cá, tem captação, o bagulho tudo feito certinho. É que nem no meu projeto, se eu faço uma sessão de captação, eu pego um, uma marca, eu tenho que dar o um feedback para ela do que foi feito. Vocês sabem disso que vocês é pior, vocês vivem disso aí. Vocês vivem mais de escritório do que de projeto real. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, mas às vezes o público não saiba. Né? Às vezes você que está em casa não saiba que o Favela fake que tem essas questões e que vocês têm que debater entre vocês. Também não quero <coughs> cagar regra no projeto de ninguém. Foda-se, vocês estão ganhando bem o suficiente pra fazer isso. Não sou curadoria de vocês. Não vou incubar vocês, tá ligado? Tanto que eu não gosto de vocês. Beleza? É, e de repente eu tô comprando a treta com muito mais gente por causa de vocês. Também não tô nem aí, foda-se, tá ligado? Não nasci pra semente, tá ligado? Não tenho apego real a essa vida desse jeito. E eu sei, como eu vim do movimento punk, eu sempre tive uma tendência meio suíça também. Então, tô nem aí, mano, tá ligado? A, a, a, a, eu não entrei em projeto social para poder prejudicar ninguém, tá ligado? Eu não entrei em projeto social para poder fazer parte de máfia, mano. Entendeu? Com ninguém, com ninguém, nem daqui de perto, nem de longe. Beleza? Eu não entrei no bagulho para ser bandido. Eu entrei no bagulho para livrar vidas. Tá ligado? Se fosse para ser bandido, eu já tinha entrado como bandido no começo, que eu também sempre tive apetite também. Nunca fui um cara bom da mole certo sempre tive é, apetite também para várias situação quem tem apetite de passar o país todo vendendo livro nas costas tem apetite para qualquer coisa mas esse tipo de coragem eu não precisei ter sabe porque porque eu vim pela literatura eu vim pela arte eu vim pelo terror de escrever pelo terror de semear tá ligado um atentado contra o estado é isso aí que a gente veio nesse de, jeito nessa situação que eu fui criado certo e pelas pessoas que eu andei junto agora eu não vim para o bagulho para participar de bagulho que eu não acredito que é contra os princípios do meu pai Contra os princípios do meu bairro, certo? Contra os princípios das pessoas que ajudaram, eu sei quem eu sou, o pouco que eu sou, entendeu? Então não vou participar de um, nem de outro, nem de outro coletivo, de nada, de nada que eu não, não faça parte dos meus princípios, beleza? Não cheguei até aqui pra isso, pra manchar o cara que leu meus livros, pra manchar, tá ligado, o cara que indicou pra mãe dele poder acompanhar meu trampo, entendeu? Então não faço parte disso, o dia que tiver que fazer parte disso, eu vou lá e fecho o projeto, certo? Prefiro chegar lá e fechar meu processo. Se eu não tiver dignidade, gente, tô fechando, vocês vão ver aqui no, no vídeo, ó, vocês vão ver aqui no blog, tô fechando porque eu não tenho mais condição de manter sem participar de falcatrua. Não tenho como, não tenho, eu, eu ó, acabei de ir no lugar e deixei um braço, deixei uma perna de um princípio que eu acreditava, não tenho mais princípio, entendeu? E tem muita gente como eu que tá fazendo o bagulho certo, com honestidade, que vai lá, consegue é, arrumar um, um, uma pessoa para apoiar ele, que faz uma rifa final de semana, que faz uma feijoada no projeto para poder manter. Eu só não acho certo essas pessoas, depois terem no seu estado, mais uma organização dessa, dizendo como elas devem fazer, e dando quirela para elas, depois que fizer a captação dentro do estado delas. Não vai para grupo, mano. Tá ligado? Tá acontecendo com nós, muitos projetos em São Paulo que não quer fazer parte disso, vai ficar sem patrocínio, sem apoio, sem nada, Tá acontecendo com nós. Vai acontecer no seu estado. Vai acontecer no seu bairro também. Beleza? Os caras é fominha. Os caras querem mais. Certo? Porque eles não têm amor à vida. É um bagulho capitalista. Não é um bagulho de favela. Só tem o um nome, mano. Entendeu? Mas é um bagulho de engendramento. Vindo lá de cima, mano. Do capitalismo. Não tem a ver com você, mano. Não vai mudar a sua vida real. É o que eu vou pedir pra você por último nesse vídeo. Não vá pelas palavras das pessoas. Vá pela ação, mano. Perceba a ação, mano. Note a ação. Não vai pelas palavras, o discurso tá bonitão, tá alinhado. Tá muito melhor que o meu, o discurso. Você olha e fala, caralho, o discurso é lindo. Não, isso aí é um bagulho muito louco, isso vai mudar pra caralho a quebrada. Vai pela ação. E aí depois vocês voltam aqui e comentam. Tá bom? Tamo junto, rapa.